Sempre aquele que sai vai deixar uma dívida. E é sempre uma reclamação de quem entra. Ah, mas eu tô pagando dívida do Filipe Brand. Ah, mas eu tô pagando dívida do Zé Perella, eu tô pagando do Gilvan, eu vou pagar do Sérgio Santos Rodrigues. É assim é no Atlético, é no Flamengo, é no Inter. É no Grêmio, é em todo lugar. Qual foi a dívida, qual foi o montante que o Zé Perrella deixou para a sua administração para que você pudesse viabilizar o Cruzeiro daí para frente? É, eu sempre expliquei isso para os conselheiros do Cruzeiro, que eu, a época que, que, que, que, que o Cruzeiro atravessou, de 2010... Até final de 2012, foi uma época terrível. Nós ficamos 2010, 2000, de, de, de metade de 2010, 2011, 2012 sem estádio para julgar, é, só tendo despesa e não tendo receita. Então o Zezé pegou essa fase difícil e, e teve que dar conta do recado com dificuldade, tanto que nós quase fomos rebaixados no ano de 2011 por, por, por essas dificuldades. Eu, no, no, no, nunca gostei de atribuir isso aos outros não, porque eu, eu sei que era difícil. Mas o, o montante foi da ordem naquela época que, de vaca magra, é da ordem de 127 milhões. E, e, e, e dar conta de, de, de enfrentar isso foi muito difícil. Eu tive que eu tive que, inclusive, enfrentar uma outra dificuldade, porque só ficou no, no time do Cruzeiro um jogador com valor econômico, que foi o Montijo. É, mas eu não podia também desfazer do Montijo para para pagar essa ajudar a pagar essa, essa, essa dívida no ano de 2012, porque eu precisava de, de um time também em 2012. Então, com muito sacrifício, eu segurei o Montijo, mesmo porque... É, tinha proposta para vender o Montijo, mas era de 4 milhões de euros, pelo percentual que o Zé tinha, de, de 6 milhões de euros, consegui, quando o Zezé conseguiu, mas eu não deixei ele vender, porque ele já foi no finalzinho do ano, eu falei você não vai vender que eu vou ficar sem time. Ele não, então, acatou o meu pedido, não vendeu, mas ficou o Montijo, que me ajudou demais, porque é um, jogador, um baita jogador, de um caráter tremendo, esforçado, lutador, me ajudou demais no ano de 2012, jogando futebol e, e, e ajudando a, a gente não passar por aqueles riscos de rebaixamento que, que o Cruzeiro passou por eles em 2011. Mas, sobretudo, porque quando chegou no final de 2012, eu consegui vender o Montijo para o Santos por 8 milhões de, de, de euros só a parte do Cruzeiro. E você entregou para o Wagner com quanto? É, concordo, não, não encaixa Mas uh, o Cruzeiro devendo quanto Você entregou para o Wagner? A dívida do Cruzeiro A dívida do Cruzeiro quando eu deixei isso, pe, Pelas contas que foram prestadas Do Cruzeiro eram de 350 milhões se não me engano A dívida, mas essa dívida Estava equacionada no Profut. Você não tinha que pagar, desembolsar esse dinheiro Para pagar, você tinha que pagar durante 20 anos lá no, lá no Profut essas dívidas do Cruzeiro. Agora, tinha uma dívida de mais curto prazo, que era dívidas que estavam na FIFA, mas eu deixei o suficiente do Cruzeiro para quitar essas dívidas. Por exemplo, só que eu não vendi nenhum jogador, eu deixei, para não, não deixar o, o presidente que veio me substituir, passar pelo que eu passei em 2012, eu deixei o time campeão de, da Copa do Brasil de 2017, montadinho, com os mesmos jogadores, para o presidente que me substituiu, para o Wagner. Só que, e o time era tão bom que o time foi campeão da Copa do Brasil de novo em 2018. Com jogadores valorizados, só com a venda do Arrascaeta, o Cruzeiro arrecadou o suficiente para pagar toda essa dívida da FIFA. Agora, ele vendeu vários outros jogadores. Eu já fiz, eu tenho aqui o cálculo de, de venda de jogadores. O Cruzeiro teve em venda de, de, de, de, de, de atletas, é, depois que eu saí na, na, na gestão do, do Wagner, mais de 100 milhões 110 ou 120 milhões se não me engano, eu tinha anotado aqui no escritório é, venda de atletas é, o Cruzeiro recebeu de premiação é, da Copa do Brasil é, somado toda, todas as fases mais de, de, de 70 milhões de, de, de premiação só, só da última etapa, 50 e tantos milhões O Cruzeiro recebeu ainda premiação Pela colocação que, que, que, que esse time fantástico Que eu deixei para ele Teve na Copa do Brasil na, na, na, no, no Campeonato Brasileiro Mais um, uma quantidade enorme de, de, de, de premiação Pela, pela colocação na, na Libertadores Outro tanto então, o Cruzeiro recebeu cento e poucos milhões de premiação das, dessas competições, duzentos e tantos milhões de, de premiação e venda de atleta. Isso era mais que é suficiente para pagar todas as dívidas que tinha lá no Cruzeiro, porque as outras eram de longo prazo, que já estavam inscritas no, no, no, no Profundo, não precisava pagar. Exposto de renda completamente em dia, todos os impostos em dia, e... e... Mas só que, que num ano e pouco de, de, de, de gestão, eles, eles acabaram com isso tudo. Não sei aonde passaram uma dívida de 300 e poucos milhões, essa que estava no profut virou, somar o que eles deixaram, mais 600 milhões, é que puseram tanto dinheiro, não sei.